E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo da JPAP Já tô aqui no outro dia E pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês Como é que se hospeda um site Ou nesse caso, os arquivos Que eu vou colocar para download para vocês Eu recomendo super A Hostinger Só que recentemente ela passou para Paga E então, agora, a melhor que nós temos gratuita É 000 Hosts, Ok? Então vocês vão ficar aqui esse coisa de url, e vamos lá, 000webhost.com Eu sugiro muito que vocês aqui, cliquem aqui nos três pontinhos, pedir site para o computador, porque assim fica muito mais fácil de mexer e o layout é muito melhor também. sign up for free. Esperar aqui, for free, sign up, ali, onde eu, onde eu cliquei vai esperar carregar, e depois você só vai ter que criar a conta de vocês, eu acho que isso toda a gente sabe criar conta e confirmar o endereço de e-mail, mas mesmo assim o e-mail eu vou confirmar aqui pra vocês. Então aqui pessoal, já acabando o, o cadastro, vou te redirecionar para essa página e você vai ter que esperar aqui alguns segundos, e vai ser que o nome do seu site você escolheu. E vamos clicar em Manejo Website e embaixo vai estar o link. É importante que vocês copiem o link. Copiar o texto do link. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui acho que eu coloquei errado. Ainda, ainda não é agora. Sim. E apertem em, em Gui. Não, não vai ter praticamente nada ainda. E agora vocês cliquem de novo ali. Manejo Website. Agora falaram que você precisa confirmar o seu e-mail. Que eles enviaram um e-mail de confirmação. Tá ali. Pronto. Agora vou esperar que re receber aqui o e-mail. Normalmente não demora muito. Ó, oh, recebi. Tá ali. Tá pedindo pra confirmar o meu endereço e tal. E clique em ver e Espera aí, que foi verificado com sucesso. Porque a gente não vai usar no e-mail, né? A gente vai ter que usar no próprio Google. E depois nós já vamos criar o nosso banco de dados. E pegar os dados do FTP. Pronto, e-mail foi verificado. Nós podemos voltar aqui e no Chrome. Pronto, agora a primeira coisa completar os seis passos que estão aqui. Primeiro passo, criar conta. Já tá. Atualiza ele já ele que verificou foi e-mail Terceiro passo Criar o um site Você já tem basicamente um site Quarto passo Adicionar conteúdo ao seu site Agora, aqui Vou fazer por exemplo com o jogo da velha Que eu coloquei ali pra vocês Vocês cliquem E era suposto carregar, sabe? Boa Agora eu coloco ali upload on website, upload now. Agora vai aqui pro FTP próprio do webhost. Você não vai ter acesso ainda aos dados. Eu já vou ensinar como ter. Agora, aperta ele numa, no ali, como seta para cima. Select files. Nesse caso eu guardei no s File Explorer, então eu já vou lá no s File Explorer, s File Explorer, seleciona aqui. Está em... Plugin. Aí, tô rouco. Plugin. velha.html, Método de ficheiro. Porque não é nenhuma aplicação, nem é nada. E upload. Pronto. Agora aqui, ó. Já está. Quando... Vamos aqui, vamos atualizar. Supostamente já tem que estar tá pronto. Opa. Barra jogodavalha.html. É, é verdade. Barra... Jogo da velha da Velha Ponta HT eu, hein? Pronto, aí vocês copiam o link e colam. Nesse caso eu vou ajeitar lá pra tudo junto, que vai ficar mais fácil. E colocar o cheiro certo, beleza? Então pronto pessoal, eu irei para jogo jogovelha.html O telefone não vai estar assim, o telefone vai estar muito melhor Tá ali, jogovelha.html Jogador 1 Jogador 1 vai ser o Richard Jogador 2 vai ser JP JP Iniciar Pronto, jogador atual, Richard uh, O Richard vai jogar aqui O JP vai jogar aqui o Richard vai jogar aqui, o JP vai jogar aqui, o Richard vai jogar aqui, o JP vai jogar aqui, o Richard vai jogar aqui. Beleza, o Richard ganhou. Pronto, pessoal. Basicamente, é assim que você espera um arquivo. Mas, nós não vamos util utilizar assim. Então, você tem que pegar o banco de dados e... Como é que é o nome? É o FTP. Então, primeiro. Manage Database. Aqui nós vamos criar um banco de dados eu vou mostrar aqui a senha pra vocês, não importa, Mas vocês não vão conseguir entrar Pelo seguinte motivo, que eu tô numa hospedagem gratuita Que só dá pra usar nesse site o banco. Então, ali embaixo New Database Agora aqui vocês vão escolher o nome Calma, não, não, não hum, Droga Pronto, aqui vocês vão escolher o nome do banco de dados Eu quero que o nome do banco de dados seja JPE JPEG, né e o usuário seja jpp, é sempre melhor ser diferente, ok? Acho que não deu? Deu. E essa assim aí vai ser teste 1, 2, 3. Pode ser teste 1, 2, 3. Teste 1, 2, 3. Acho que não foi bem. Teste 1, 2, 3. Bom, vamos criar. Agora a gente vai copiar aqui o banco de dados. Aqui nesse file explorer já estou criando um novo ficheiro chamado dados hospedagem. Onde está dados hospedagem? Está aqui contexto e eu vou editar ele. No próprio editor. Então. O usuário. Banco de dados. Banco. Host. Nesse caso, tá ali estava ali falando que é localhost. Eu já mostro pra vocês. Local host. E... Senha, senha, teste, teste, um, dois, três, uh, link do site, agora a gente vai ali copiar o link, vamos aqui, criando nesse caso o jogo da velha, copiar, vamos cortar até o jogo da velha, depois eu já vou pagar agora, e vou colar lá. Não. Link do site. Vai ser esse daqui. Beleza. Agora vamos ter que pegar o FTP. Como é que a gente pega o FTP? Na mesma maneira que fizemos o banco de dados. Calma. Um, aqui ó. Tá ali. File Manager. Supostamente não é esse. Esse aqui também funciona. Mas é, vamos aqui em geral. Nas configurações. Aqui pegamos. O nome do usuário. JTP exemplos. E ali. O, esse link. Nós temos que decorar. E a senha foi que nós definimos para a nossa conta. Então vamos aqui voltar no File Explorer. Aqui. FTP rede. FTP novo FTP agora aqui o servidor vai ser uh, files não files files ponto zero zero zero zero zero ai ai pronto o nome do utilizador foi que nós copiamos. exibir como jpg JPEG e a senha foi que você definiu pronto. E aperta em OK. Vai ficar de nome no servidor. E está ali o nosso servidor. FTP. Basicamente nós já temos a nossa hospedagem toda. Vamos apagar aqui o HTSS, que por enquanto só está atrapalhando. E o jogo da velha.html agora sempre que eu falar em hospedagem vou mover o arquivo FTP eu vou estar tá movendo para aqui certo agora eu vou mover ali o dado da hospedagem para aqui também para ficar mais fácil e pronto pessoal a gente já tem a nossa hospedagem agora sempre que eu for falar assim abaixem esses arquivos e coloquem lá na hospedagem de vocês e eu vou colocar vou, vou colocar aqui então pronto pessoal Por enquanto foi isso Vai.